A pronúncia correta é Mind your own business. Mind your own business. Do jeito que está vendo escrito aí. Tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é um pouquinho rude, né? Quando as pessoas estão enchendo o seu saco, sua paciência, você fala Cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Então você utiliza essa expressão. A aplicação de uma frase. Hey, don't tell me what to do, ok? Mind your own business. Ah, e antes desse vídeo terminar